Sou jornalista e roteirista. Moro em Novo Horizonte, bairro periférico de Salvador, na Bahia. Neste episódio eu apresento para você um tema que ainda gera dúvidas entre muita gente: a branquitude. Eu vou, eu vou pesquisar aqui de onde eu te falo melhor. Eu nem sei nem o que falar. A branquitude, para mim, ela está muito relacionada com a identidade racial branca, óbvio, né? É, e ela faz com que essa pessoa, a pessoa branca, ela reconheça e, e reflita sobre os privilégios sociais que são construídos de formas vantajosas, né? Que todos eles detêm ao seu favor. Eu sei bem pouco sobre esse termo branquitude. Eu já ouvi ele em alguns vídeos que eu vi. É, eu acho que deve estar relacionado com... É, quem é branco, né? Mas assim, não sei de fato o que significa. Eu não sei o que é esse, esse negócio não, esse branquitude não que você está falando aí. Não entendo, não entendo nada disso aí não. Algumas pessoas podem ficar confusas diante da pergunta o que é branquitude. Outras param para pesquisar a palavra. Afinal, o que esse termo significa e como funciona? Para começar o nosso episódio, vamos explicar por que escolhemos falar de branquitude a partir de Salvador, na Bahia. Durante o período colonial, entre 1530 e 1822, Salvador e Rio de Janeiro foram os principais portos onde atracavam os navios negreiros. Durante esses três primeiros séculos do país, aportaram na capital baiana cerca de 1 milhão e 200 mil africanos escravizados, enquanto neste mesmo período, na Cidade Maravilhosa, aportaram pouco mais de 797 mil pessoas escravizadas. No entanto, no período pós-colônia da Independência, em 1822, até a abolição da escravatura em 1888, o fluxo de pessoas escravizadas foi tão grande que, segundo uma pesquisa recente, o Rio de Janeiro teria recebido cerca de 2 milhões de africanos escravizados em toda a sua história. Salvador é a capital com o menor percentual de pessoas brancas entre as capitais brasileiras. Por outro lado, é a capital com o maior número de negros no Brasil, Inclusive, não só do Brasil, Salvador é a cidade mais negra do mundo fora da África. Apesar disso, a capital baiana é o antro da branquitude brasileira, concentrando a elite branca mais colonial e desavergonhada do país. Aqui na Bahia, a branquitude segue plena em diversos bairros e espaços elitizados, sem os incômodos das forças de segurança do governador do estado. São as mesmas que seguem ameaçando e aniquilando corpos negros. Com uma polícia altamente truculenta, o estado perde apenas para o Rio de Janeiro, que teve 1.239 mortes registradas em 2020, conforme estudo publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A letalidade da Polícia Militar da Bahia ultrapassou, inclusive, a de São Paulo, que teve 814 homicídios no período. Vale destacar que a população do Estado de São Paulo é três vezes maior que a população da Bahia. Seletiva, a PM da Bahia dizimou 1.137 pessoas em 2020. Todas as vítimas eram homens negros. Enquanto isso, pessoas brancas têm privilégios estabelecidos pela colonialidade. Salvador abriga uma elite branca advinda do período colonial. A cidade, que foi a primeira capital do país, foi também o primeiro porto da corte fujona de Portugal no Brasil em janeiro de 1808. Em março daquele ano, a corte seguiu para o Rio de Janeiro, capital na época. Tanto a cidade como todo o estado da Bahia foram os que mais resistiram à independência do Brasil, que só aconteceu em 2 de julho de 1823, e com grande participação popular indígena e negra, e não pelas mãos dos patrícios, brancos da elite local, descendentes da colônia que estava morrendo. Mas o que é branquitude? O termo não é recente. A palavra começou a ser abordada na década de 1950 por nomes como o psiquiatra Franz Fanon, autor de Pele Negra, Máscaras Brancas, e ganhou destaque na década de 1990 nos Estados Unidos. De acordo com a antropóloga Isabel Ascioli, a palavra serve para designar um grupo social de poder que detém o privilégio branco, tanto material quanto simbólico. O termo branquitude, ele serve para designar um grupo social que detém poder, que detém privilégio branco, que é tanto um privilégio material quanto um privilégio simbólico, certo? A branquitude, ela muitas vezes é, quando as pessoas têm a primeiro contato com essa palavra, podem achar que se refere apenas ao grupo social de gente branca, um mero sinônimo para gente branca, grupo dos brancos. Mas não é só isso, é, representa também a palavra branquitude todo esse sistema de poder né, que é, este grupo possui, que, é o, que esse grupo da branquitude detém. Então, a ideologia da branquitude é que vai, por exemplo, convencer pessoas negras de que o seu cabelo crespo é feio, que o seu nariz é feio, que a sua boca é feia, que o seu tom de pele é feio, e que o bonito é o branco que tem o cabelo liso, que tem a pele clara, que tem o olho claro. Então, é, a branquitude ela não é um mero sinônimo para grupo dos brancos, mas para todo esse sistema de poder é, e de supremacia branca. Salvador, Bahia, a cidade mais negra do Brasil. a Apelidada de Roma negra. Eu, mulher negra de pele clara, no último domingo de outubro, estava no farol da Barra, cartão postal da cidade. Abordei algumas pessoas brancas e a maioria ficou constrangida. Ninguém quis participar da pesquisa. É, é aquele, nós estamos averiguar. Diversos carros da polícia e policiais militares estavam ali no local. O que para a maioria negra da população baiana é sinônimo de medo, para a população branca significa segurança e proteção. A tranquilidade estampada na cara de quem não precisa se preocupar com uma ação violenta da polícia militar é a face mais explícita da branquitude brasileira. Afinal, mesmo que o branco não tenha dinheiro, ele tem o privilégio simbólico de ser visto como superior, de não ser visto o tempo todo como suspeito. O professor Matheus Filipe, de 29 anos, lembra de quando passou a entender o que era branquitude há cerca de 10 anos durante uma abordagem policial. Ele estava em um ponto de ônibus na Avenida Bonocô, perto de onde ele morava, em Cosme de Farias, bairro pobre da capital baiana. Então, eu estava no Bonocô, no ponto de ônibus, onde eu morava ali no Cosme de Farias, e eu estava né, com uma roupa bem, bem surrada. E nessa, nesse bolso da minha calça, era uma calça apertada, assim, tinha um volume, que era um volume que parecia um cigarro de alguma coisa, né? Então, assim, aí para uma, tinha eu, somente eu e um rapaz da minha idade, aparentemente, e assim, nada nas roupas deles que diferencie classes sociais de mim, entre ele e mim. E aí a policial, na hora que ela veio pra cima de mim, eu pensei, é agora, né? Vão me pegar, mas ela simplesmente... Usou o antebraço para me empurrar, me tirou do lugar, sem força, sem violência. Começaram a revistar o rapaz que estava do meu lado. E eu percebi que naquele momento eu entendi o que é que diferenciava eu e ele. Não era classe, não era roupa, não era nada, era a cor da pele. Eu sou um homem de pele bem branca e ele, um rapaz negro, um jovem preto. Felipe contou que por ter sido retirado do local pela polícia ele não conseguiu acompanhar o que aconteceu com o jovem negro. A antropóloga Isabel Ascioli explica que, mesmo sendo pobre, Felipe não sofreu represália da PM, porque ele tem o privilégio da cor branca. O privilégio branco, né, ele tem um aspecto material, quando os brancos os europeus chegaram aqui no país, é, foram os donos das primeiras terras e essas heranças até hoje reverberam. Essa branquitude ela vai ter um poder mesmo de bem de consumo, um poder de bem de produção, um poder aquisitivo diferenciado. Quando algum branco não tem esse privilégio material, mesmo que ele não tenha o dinheiro, ele tem o privilégio simbólico, ainda assim, o privilégio simbólico de possuir aquela pele branca, que comunica aos outros uma certa superioridade, uma suposta superioridade, melhor dizendo. Então, veja só, eu sou uma mulher negra, quando eu chego nos lugares, antes mesmo que eu fale meu nome, que eu consiga me apresentar, dizer um pouco sobre quem eu sou, as pessoas constroem conceitos prévios sobre mim, que são, em sua maioria, geralmente, negativos. São preconceitos sobre é, o modo como eu vou falar, o modo como eu me relaciono afetivamente, é, o modo como... Eu argumento, como eu falo, o meu temperamento, a minha personalidade, é, suposições sobre o meu trabalho, que tipo de trabalho eu executo. Então, o preconceito, né? O conceito prévio formado por uma pessoa negra assim, à primeira vista sempre será negativo, né? Em geralmente, né, na maioria dos casos, negativo. Nas pessoas brancas, não. Na maioria dos casos, esse o conceito pré é positivo. Diferente de Felipe, a cantora baiana Merjorie sofreu processos que dificilmente seriam vivenciados por pessoas brancas no Brasil. Em 2007, ela portou em Salvador para fazer o vestibular para o curso de Oceanografia na Universidade Federal da Bahia. Merjorie foi aprovada e passou a ser a única mulher preta da turma, mas a menina do interior nascida e criada em cidades com populações menores que 30 mil habitantes, foi atormentada pelo racismo e pela branquitude na capital baiana. Em 2011, Merjuri foi aprovada no curso de canto na Escola de Música da Ufba, onde ela percebeu por diversas vezes a preferência de professores por alunas brancas para fazerem apresentações solo. Apesar dos atravessamentos do racismo, Merjuri conseguiu se formar. É cantora lírica e atua em escolas de canto da cidade de Curitiba. Perguntada sobre racismo na cidade em que mora, capital que registrou um aumento de 65% no número de mortes de pessoas pretas durante a pandemia de 2020, Merjuri é enfática. A gente sente. Depois que eu vi esse lance da Zara aí, as reportagens, a galera falando que rola mesmo esses códigos e tal. Tipo, várias vezes já entrei em loja, por exemplo, a pessoa vem me atender, entre aspas, vem perguntar alguma coisa. Eu sei que ela não tá preocupada com o meu bem-estar, e com o que eu quero, entendeu? Ali é porque é pensando que eu vou roubar. Tá pensando que eu não sei, não é? Nossa, teve um dia que eu me senti tão mal, eu entrei na loja pra ver umas calcinhas e tal, sabe? A galera vem assim, sim. Você sente que, tipo... Não é porque a pessoa tá querendo te atender bem nem nada. Ela tá com medo de você roubar, velho. Eu sei disso. Aí depois entrar nas meninas brancas assim, e ninguém nem foi falar nada. Entendeu? Então tu acha que as pessoas estão preocupadas com o meu bem-estar e não estão com daquelas meninas? Eu nasci ontem, e fui. Essa situação acontece em Salvador e em qualquer outra cidade do Brasil. A razão para Melhores saber, sentir e entender esses olhares condenadores e de suspeita de vendedoras e seguranças vem sobretudo de uma abordagem sofrida pela jovem na capital baiana, mas que é relato frequente de jovens negras e negros por todo o país. Eu tava trabalhando, né, cansada, pai e tal, eu peguei a nota fiscal do Guaramix de R$ reais, que tinha comprado, aí entrei na Marcelpães, não achei nada interessante e saí sem comprar nada. Eu tava com o Guaramix na mão. Aí quando eu tava na outra padaria pagando o lanche que eu já tinha feito lá na outra padaria, o cara da Masterpans gritou lá, foi na Canaã, né, que tava fazendo lanche, gritou que eu tinha saído sem pagar. Aí eu fiquei super constrangida, né, o povo me olhando com aquela cara assim. Aí eu falei com ele que eu tinha comprado em outro lugar, voltei no lugar, peguei a nota fiscal e tudo. E aí passei aquele constrangimento, comecei a chorar, não tive nenhuma testemunha. E eu fiquei com mais ódio, foi da, quando cheguei na delegacia, que o cara que me atendeu falou que a delegada tinha coisa muito mais importante para se preocupar. E a delegada não deu a mínima, simplesmente ela, branca né, ela me desencorajou a seguir adiante com o processo, entendeu? Dando a entender de que eu ia me, me dar mal. E assim, eu dei uma lida no depoimento do cara, ele não, não negou nada, só ficou querendo justificar, dizendo que... Ah, querendo justificar falando que eu tinha entrado com o negócio, que eu tava com o negócio na mão e que eu parecia nervosa e blá blá blá, tudo mentira. E, tipo, a obrigação dela era me orientar, né? Dizer que tinha defensoria pública, porque eu não tinha dinheiro para um advogado particular. E, na época, se eu soubesse que tinha um Saju, eu teria recorrido ao Saju. E aí, eu fiquei com medo e deixei para lá, entendeu? Porque eu achei que eu não ia ter aporte, eu não ia ter recurso, né? Para levar adiante e ele, como era um cara dono de uma padaria, né? Com certeza ele tem advogado, É um privilégio da branquitude que permite que pessoas brancas vão ao mercado, façam suas compras e voltem vivas para casa. Diferente é o caso de João Alberto e de tantos outros cujos nomes a gente nem sabe. João Alberto foi um homem negro morto por seguranças do supermercado Carrefour no ano passado. Então mesmo que a branquitude não goste de ouvir, é importante falar, vidas negras importam. A branquitude é um sistema material e simbólico que atinge pessoas negras em diversos aspectos, entre eles o profissional. A falta de contratação de pessoas negras, especialmente para cargos de chefia, está intimamente ligada à branquitude e ao racismo. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE apresenta dados específicos sobre o desemprego no Brasil em 2020, período de pandemia. Segundo o levantamento, as pessoas negras representam 72,9% dos desempregados do país, um total de 13 milhões 900 mil pessoas. Aí surge a dúvida, qual o real objetivo por trás de processos seletivos que exigem requisitos que somente uma pequena parcela da população brasileira tem acesso. Um exemplo para essa questão é visto todos os dias em editais de vagas de emprego. Alguns editais exigem requisitos como saber um segundo idioma fluentemente, sim algumas pessoas conseguem estudar por conta própria. Alcançaram tão solicitado o idioma que nem, nem todas as vezes são postos em prática durante o período de trabalho. Para Renato Mendes, jovem negro, periférico, que está desempregado, é, não foi difícil decidir se iria trabalhar para sobreviver ou pagar um cursinho e se dedicar horas a fio para conquistar o idioma. Eu já tive algumas experiências com relação a processos seletivos de empresas que não foi muito favoráveis para mim. É, essa experiência né, que aconteceu, que, que teve o um maior peso para mim, foi quando eu participei de, uma, de um processo seletivo, de uma multinacional. Eu estava preenchendo praticamente 90% dos pré-requisitos da vaga. Né? Eles exigiam curso de auxiliar administrativo, de departamento pessoal, de marketing. Né, de informática. Eu tinha todos esses pré-requisitos, só que por conta de um, eu não pude é, continuar no processo seletivo, que foi o inglês fluente que eles né, pediram. Eu não fiz esse curso um, né, por falta de tempo, e o segundo maior fator, né, que eu acredito que afeta muita gente, é com relação à precificação dos cursos de inglês, né, que não é um curso nada barato. então quem na maioria das vezes passa na frente nesses processos seletivos que buscam, por exemplo, um idioma fluente? Seria uma pessoa negra moradora da favela que sempre precisou lutar para sobreviver e mesmo assim talvez conseguir aprender o idioma ou alguém que teve todos os recursos necessários, que fez um mega intercâmbio para os Estados Unidos ou algum país europeu e depois voltou com a sua fluência no bolso. É a partir daqui que a gente vai entender, com a explicação da antropóloga Isabel Ascioli, qual o papel de pessoas brancas nesse contexto. Afinal, pessoas brancas podem fortalecer a luta antirracista? O que uma pessoa branca que vive no Brasil precisa entender é que se ela foi criada nesta sociedade que é racista estruturalmente, Desde seu início, desde que os portugueses chegaram no Brasil e invadiram essas terras. A primeira coisa que essa pessoa branca precisa entender é que ela é racista porque ela foi criada para ser racista, condicionada para ser racista, certo? Entender que faz parte do problema é o primeiro passo para resolver o problema. Enquanto os brancos ficam negando que não são racistas, ah, que racismo não existe, ou então achando que esse problema não é um problema delas, elas estão fazendo parte do problema, certo? Então a primeira coisa é parar de negar, entender que o problema existe e que você está colaborando para que esse problema exista. A segunda parte é entender os seus privilégios. É entender que você possui privilégio mesmo que não queira. Ninguém te deu, não foi uma coisa que alguém parou e te, te deu um dia, certo? O privilégio branco é uma, uma espécie de vantagem devida que mesmo que você não queira por conta dessa estrutura racista que a gente vive, as pessoas brancas têm, certo? Por exemplo, mesmo que uma pessoa branca esteja completamente ciente do problema do racismo e ache isso completamente errado, quando um branco chega ao mercado né, para fazer as compras lá, comprar seus alimentos, para passar o mês... O segurança do mercado não vai entender essa pessoa branca como, um, como uma ameaça. E não vai seguir esta pessoa. Isso é um exemplo de privilégio branco. Ir ao mercado, fazer suas compras, fazer sua, sua feira do mês e voltar vivo. Daí uma pessoa branca pode escutar isso e me perguntar, caramba, mas isso é privilégio? Isso deveria ser o básico para todo mundo. É verdade, eu concordo, mas quando a gente olha para a nossa realidade, não é o que está acontecendo, certo? Então a primeira coisa que uma pessoa branca pode fazer é um, entender que ela tem privilégio, que ela faz parte do problema e que ela deve rever os privilégios. Como que faz isso, Isabel? Se eu estou em posição de contratar alguém na minha empresa, eu contrato pessoas negras, né? Se eu estou... Sou, sou cuidador, sou responsável por uma criança, eu vou educar essa criança para que ela respeite pessoas negras, para que ela não se sinta superior, entende? A pessoa branca, ela que olhar para o contexto dela e é, observar onde que ela tem poder de transformação. Às vezes é muito pouco, é só na nossa casa, é só com nossos amigos, é só é, na nossa comunidade, mas, na verdade, isso não é muito pouco. Às vezes, é o mundo né, de alguém. É o mundo todo para alguém. Esse episódio foi roteirizado, narrado e editado por mim, Camila Fiuza. A ilustração de capa foi feita por Natália Flores. A edição de conteúdo por Júlio Santos Filho. A supervisão de produção do podcast por Jaqueline Soares...